Vamos continuar, então. Aqui, a gente vai começar a olhar os índices que a gente vai usar para nosso... <coughs> para se referenciar aos nossos elementos de matriz. E essa é uma parte que sempre dá alguma confusão. Então, a gente vai olhar esses índices com, com calma. Okay? Vamos olhar com atenção, porque errou índice em matriz, você, é, é, você não vai conseguir o resultado correto. E depois tem outra, tem um efeito psicológico que é terrível. Né? Errou, em, errou elemento em, em matriz, deu errado ali a primeira vez, você começa a ficar desesperado, e aí você não consegue mais pensar direito. Então vamos olhar com calma, que é para a gente, né? pra gente não, não ter problema. O que, que é o multiplicador, o multiplicador M? O multiplicador M é o primeiro elemento não zero da linha, da linha restante, Okay, que eu estou tratando, dividido pelo coeficiente de pivô. A gente já viu que esse coeficiente, esse coeficiente de pivô sempre vai ser um elemento, um elemento da diagonal. Tá? Então ele vai ser, ele vai ser alguma coisa do tipo a i i, se i for o índice que eu tiver usando, né, para tratar as uh, minhas as linhas, as linhas pivô. Depois, tem o primeiro elemento não zero da linha. O primeiro elemento não zero da linha vai ser A, J, Ok? Lembra, a linha pivô é I. A linha restante é J. Tá? Quando eu estiver tratando, eu tiver tratando uh, a, minha linha, a minha linha restante pela primeira vez, né, vai, ser, vai, ser um, vai ser o elemento, vai ser o elemento uh, da linha restante e o, o, o índice do elemento pivô, do, do coeficiente pivô aqui. Okay? É, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no nosso programa é que m vai mudar para cada uma das linhas restantes. Então ele é calculado antes daquele laço l3 começar. Depois eu vou eu vou né uh, re, uh, eu vou resumir a coisa, tá? Vou lembrar, vou relembrar vocês de que laço era l1, que laço era l2, que laço era l3. Mas l3 é aquele laço que vai sobre as colunas da minha matriz, ok? Beleza. O próximo, o, o, o próximo passo para a gente fazer é a próxima etapa da nossa análise, da nossa, do nosso projeto de algoritmo é analisar as equações em cada passo, cada passo, cada iteração ali, ok? E isso não é, não é, não é o, não é das tarefas, das tarefas mais difíceis não, tá? Vamos com calma. No primeiro passo a minha linha restante é a linha 2, ok? No primeiro passo aqui que eu, que eu, tô, que eu, que eu fixei a minha linha pivô como a linha, como a linha 1, ok? Meu meu, o primeiro elemento não zero é o, o A2, linha 2, coluna 1, ok? Então, esse, então, essa é a equação que eu tenho aqui. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar a linha 1, vou ter que multiplicar a linha 1, olha o índice da linha aqui, tá? pelo, pelo m, e depois subtrair né, da, linha, da linha 2. Ok? Então, multiplico, aqui fica a 1, m, a1,2, m, a1,3, m, a1,4 e menos m, b1. E agora eu somo. Quando eu somo esse cara daqui boto x1, x2, x3, x4 em evidência, os coeficientes aqui vão ser esses. a21 menos ma11, a22 menos MA, uh, ma12, isso, ma12 menos, bom, mais a23 menos ma13, mais A24 menos MA1,4. Isso tudo é igual a B2 menos M vezes o elemento B1. Ok? Então, agora eu tenho que analisar esses índices aqui. E por mais confuso que possa parecer, eu já posso, já posso começar a reconhecer um padrão aqui. Né? Primeiro, olha aqui. O primeiro índice dos meus elementos de matriz aqui, antes do menos M vezes A alguma coisa, é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É o, é o índice da linha que está sendo tratado. Depois eu olho aqui. Esse cara daqui também, ó, os os, os os índices, o primeiro índice dos A's aqui, é também sempre o mesmo. Mas esse daqui é o, é, o, é o índice da linha. Pivô. Da linha pivô. Ok? E aí eu olho aqui e vejo. Que aqui eu tenho. Aqui eu tenho 1. Um, aqui eu tenho 1. Um. Agora o segundo índice dos elementos de matriz. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Tá certo? Então, isso já, já me dá uma dica. Eu vou, vou agrupar esses, esses, esses índices aqui em elementos da, da, da, da minha matriz. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer até coloridinho aqui, tá certo? Vou fazer colorido aqui para a gente, pra gente uh, não se perder. Em verde, eu vou colocar os índices das minhas, das minhas linhas pivô, que é I, tá? Nesse azul escuro ou roxo aqui, eu vou colocar os índices das minhas linhas restantes, que são o J. E em quadradinho, eu vou colocar os índices... Da, do laço L3, que é, o, que é o laço sobre as colunas da matriz, que é o índice K, ok? Então vamos agrupar os índices da, da linha pivô. No primeiro passo, minha linha pivô é 1, tá? Então minha linha pivô, linha pivô, linha pivô, linha pivô, linha pivô, ok? E aqui, linha pivô também. Agora, vamos pegar, vamos pegar os, os índices das linhas restantes. Índices das linhas restantes. Né, vão ser esses primeiros índices aqui desse cara. Então, linha restante, linha restante, linha restante, linha restante e linha restante, ok? E por último eu vou eu vou envolver aqui o índice das colunas, o índice das colunas, ó. Nota que lembra, né? O índice das colunas é sempre o mesmo. Então índice de coluna, opa, que na verdade é quadradinho, né? Então índice de coluna Índice de coluna, índice de coluna, índice de coluna, índice de coluna, índice de coluna, índice de coluna, índice de coluna, tá? Então agora eu tenho um jeito de reescrever, agora eu, agora eu vi que tem um padrão, tem um padrão, ó. Para esse primeiro, nota que todos esses termos entre parênteses são muito parecidos. Tá? Todos eles são muito parecidos. Então, você vai ter A índice de L2 índice de L3 menos M A índice de L1 índice de L3 A índice de L2 índice de L3 menos M A índice de L1 índice de L2. Ok? E por aí vai. Então, eu posso agora escrever as minhas equações da seguinte maneira. Esse cara daqui, A, índice de L2, L2 é J, índice de L3, que é K, menos M, a, índice de L1, que é I, índice de L3, que é K, ok? E para a coluna, para a parte do B, né, nota que aqui índice de L2, então é B, J, menos M, vezes B, índice de L1. Então é B I. Tá? Esse tipo de análise aqui, ele é super importante a gente fazer com antecedência. Por quê? Porque índice de matriz realmente é uma coisa confusa, OK? Se a gente não fizer essa análise bem detalhada aqui, a gente vai a gente vai se perder e vai errar. E aí vai entrar na espiral do desespero dos índices, tá certo? Você vai expirar lá, vai expirar lá, vai espirar lá e puff. Né? Uma hora você colar, tá? É, é claro que eu estou exagerando um pouco, mas tem que manter sangue frio quando, quando não der certo. É isso que eu estou querendo dizer na verdade, tá bom? E aí agora eu já tenho uma ideia melhor de como é que vai ficar a, a minha estrutura de laços. A minha estrutura de laços ela vai ficar da seguinte maneira. Meu laço L1 vai ser um do de i igual a 1 até n menos 1, né? Porque eu itero até a penúltima, até a penúltima linha. Depois, meu L2 vai ser um do a variável dele é j. J vai da vai da linha seguinte à linha pivô, que é sempre e a linha e a linha pivô é i, então a linha seguinte à linha pivô é sempre i começa de i 1 e vai até a última. Tá? Aqui entra a última linha da, da, da tua matriz também. Dentro do L2 eu já calculo meu M, que é AJI dividido por A e I. E o L3 entra o K. Só que o K tem um detalhe. Tá okay? Quais são os valores de K? Isso aí nós vamos ver no próximo vídeo, com um pouquinho mais de detalhe. Tá legal? E... porque o K tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vê os índices dos valores de K.